Parabéns, Palmeiras e Flamengo! A glória eterna está próxima! Faltam 57 dias para a grande final da Copa Comebol Libertadores 2021. E você vai vir aqui no SBT.